N-n-n-no half measures. Ah, what the fuck, Chance? Pede tudo, quero bem, mas toma banho de notas azul. Faz o grana pra não passar azul. Yeah, yeah, yeah. Hoje eu quero ir para Tokyo 1. Sei o que é porque ela me ligou, baby. Me Tudo quero bem mais. bem mais Toma banho de notais azuis Faço grana pra não passar azul. Yeah, yeah, yeah, yeah Hoje eu quero ir pra Tokyo <tose> que é porque ela me ligou <tose> Baby, bitch, safada, no blow. Yeah, yeah, yeah. Para o tempo, o mundo gira, gira. Não queria, agora, aqui vida. Nunca dei bola na vida. vida Yeah, yeah, yeah Corre, mano, vira pista Canta e dança, mapa ninja Hoje eu só tô da mesa yeah, yeah. Yeah, yeah. Fazendo bem mais do que tu imaginava. imaginava. Crescendo no jogo, sei que não esperava. Não esperava. Passando assim, não, mano, eu não vou parar. Para. Querendo essa bebida na minha sala. Na minha sala. Uh -huh. Tô correndo atrás do sonho. Uh -huh. Traz a mina que eu ponho. Yeah. Ouro no bolso das manas. Yeah. Todo mundo flutuando Pode avisar, tô colando Molando, Só porque ela tá chamando, chamando Não se acha se gabando Isso faz parte do plano, plano Mais de um milhão por ano, ano Hoje eu tô comemorando yeah, yeah Isso que tá começando Só de força tá chovendo Money rain na minha conta rain, rain, rain Duas e ficou tondo Bota o remédio na fanda Norte o rosto laranja Baby, rebola essa bunda, é bom, bunda Passa o tempo e tu não muda Cê sobe, tá tocou comigo, yeah, yeah, Pede tudo, quero bem, mãe. Toma banho de notas azul. o grana pra não passar azul, yeah, yeah, yeah. yeah. Hoje eu quero ir pra toque, Sei que é porque ela me ligou, me ligou. Baby, me te safadona, blá, yeah, yeah, yeah, yeah. Pede tudo, quero bem, mãe. Toma banho de notas azul, o grana pra não passar azul, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Quero ir pra toque e toque. Eu. que é porque ela me ligou. Eu, eu. Baby beat safadão no blue. Yeah, yeah. Baby beat safadão no blue. Yeah, yeah. Querendo essa porra, ganhando um milhão pro show. Milhão pro show yeah, yeah. Chegando mais alto do que você imaginou. Imagina, yeah, yeah, yeah. Fala que é melhor, mas nunca vi mudar de flow. Muda de flow.